Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tá? E nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês Um processo em que a minha faculdade propôs para a gente Fazer um projeto integrador A gente, eu digo o meu grupo Então comece comigo, com o Leonardo Bassani O Lucas cetim Lucas Jean, Rafael Campardo E o Vitor Catini tá? Todos nós vamos capazes de produzir um robô é, é, Robô autônomo, tá? um robô AGV e com isso, o que um robô AGV faz? Um robô AGV ele é capaz de seguir uma linha e deslocar, por exemplo, é, cargas de mercadorias ou até mesmo ir arrumando o seu estoque. Tá? Bom, com isso a gente deu uma aperfeiçoada aqui no nosso robô. A gente começou ele é, inserindo né, alguns sensores a mais então a gente tem três sensores a mais é, são no total cinco sensores dois segue linha e três sensores voltados ao ultrassônico tá e bom com isso a gente também utilizou um raspberry pi 3 model b mais tá b e as informações de dados foram transmitidas através do protocolo mqtt esse protocolo mqtt ele é transferido para o node-head tá? e o node-head transfere ele para o influxdb e do influx a gente consegue fazer a leitura dentro da, da grafana tá? que é uma dashboard em que explica a gente todos esses dados de uma maneira mais concreta tá? Bom, é como vocês podem perceber aí no vídeo né? o nosso robô AGV ele é mini, né um protótipo mas o que, que consiste nele é a funcionalidade então ele tá seguindo em linha reta vira para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda e aí acabou o percurso tá. o que, que aconteceu? É, a gente tem aqui os dados dos cinco sensores que ele tem então aqui sensor da esquerda, sensor da direita esses aqui são os sensores ultrassônicos e neles mostram o último valor capturado é, relativo à distância. Então, esse aqui ficou a 28 centímetros, 27 e 20 de alguma coisa. Tá? E aqui a gente tem uma, uma timeline onde mostra pra gente todos os valores em que os sensores ultrassônicos capturaram. Tá? É... Esses, esses valores que foram demonstrados aqui na timeline, eles acabaram é, sofrendo algumas alterações por conta que tinha as cadeiras ali no canto e tudo mais, tá? É, bom, eu vou demonstrar aqui pra vocês como que a gente faz essa leitura no MQTT. Então, aqui é o MQTT e eu vou rodar o script que a gente produziu, tá? Esses dados chegam aqui pra gente e mostram aqui os valores mais concretos de todos os sensores. Então, por exemplo, esse aqui é o sensor da linha. Então, o sensor da linha tem aí pra gente o sensor da esquerda e o da direita. E também a gente encontra um date time, tá? zero significa que ele não encontrou nada não encontrou... mentira o zero significa que ele encontrou uma linha e o um significa que ele está em vazio como o sensor no momento tá, né, não está não tá encontrando nada ele deixa é, zerados os valores, tá? ele está... no momento esses sensores eles estão é, levantados então ele não está fazendo contato com nada, tá? Bom, e aqui a gente também tem as informações dos sensores ultrassônicos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sensor ultrassônico da esquerda, que denotou 22.1 centímetros alguma informação. O do meio e o da direita, todos eles com uma respectiva posição, date time, o tipo, que é centímetro, a distância em que ele está capturando no momento. Essas informações são capturadas em JSON, tá? e são enviadas para gente aqui pro o Node-RED né? então a gente faz essas capturas de dados através do Node-RED existe uma função nela, a gente consegue parciar esses dados para que a gente retorne é, é, pro o influx tá? então a gente faz essas, essas carries dentro do influx e aí com isso a gente consegue vir aqui na dashboard e fazer essas leituras de carry tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o sensor da direita e eu vou editar para vocês verem aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um banco de dados, InfluxDB, um banco, né? E com isso a gente consegue pegar o último, a, último, a última informação que foi capturada através do sensor da direita. Tá? E, bom, é, a, o nosso, é, é, nosso carrinho, né? o, o, o carrinho autônomo, ele desenvolveu lá o seu projeto, o seu percurso, Onde ele começa em linha reta Vai para a esquerda, depois vai para a direita, esquerda, direita E assim ele vai seguindo né, a sua, o seu percurso E aqui a gente consegue capturar essas informações Então por exemplo, ele começou em linha reta Aí depois o sensor da esquerda, ele identificou a linha Ele virou, voltou a não identificar mais essa linha Caiu de novo, identificou encontrou de novo a, a, essa linha, então por isso ele abaixou e aí ele volta a subir. Então o sensor da esquerda produz esse movimento e o sensor da direita produz o um mesmo movimento em que ele começa em linha, é, em, as, as duas linhas identificando o branco, os dois sensores identificando o branco e assim no meio você pode perceber que ele já identificou o sensor da direita identificou um gapzinho que é a linha preta, então ele joga o carrinho para um lado, joga o carrinho para o outro e assim vai indo, tá? até que ele faça esse percurso aí infinitamente tá? então aí a gente consegue capturar esses valores também aqui dos sensores ultrassônicos, em que ele identificou algum é, algum obstáculo tá? então a gente tem também um controle de timeline e tudo mais né Aqui é, também é possível identificar alguns valores que foram obtidos. Então por aqui a gente tem todo, todo um controle muito bem feito. Né? Últimas 24 horas a gente tem toda, né? todos os dados aqui. A gente pode ir dando zoom para capturar uma informação específica tá? por exemplo essa aqui a gente tem todo um histórico muito bem feito aqui né, no, no grafana então desde o começo até agora todos os testes que foram feitos, né? Então a gente consegue capturar aqui através do banco. Então o banco guarda todas essas informações, né? E acredito que seja esse o vídeo de explicação. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Valeu.